Ah, e o que aconteceu? Uh, quando estava a dar no, no placar o, o Júlio Rezende a apresentar-me, uh, eu estava toda a gente a olhar para, para o ecrã, e uhum. eu pensava que estava toda a gente a olhar para o ecrã, e eu estava, tipo, cá embaixo, ou seja, no palco, mas embaixo do ecrã, uhum. e estava a aquecer, e, tipo, dei-me a pirueta, e quando dou uma pirueta, o sal todo... Uau! Oh, afinal, estavam a olhar para ti. Já. Yeah. <risos> <risos> e eu... tipo. <risos> Que é mesmo toda arrepiada eu... e, oh! e de repente tornou-se real. Clampada! Clampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio este que é muito especial porque temos uma convidada igualmente especial, mas antes de apresentá-la, quero agradecer aos nossos apoios, em particular o patrocinador desta temporada, que é o Trap Music Bar. E quero agradecer também a Red Bull, Wishwap Consulting, Boho Chic, Tulipa, que nos traz estas plantas maravilhosas e dão todo um ar mais, mais tropical. Quero agradecer também à Barreirinha Bar Café, ao Diário de Notícias e à Antena 3 Madeira. E claro, ao Estúdio 21, que está sempre aqui presente e que nos ajuda na parte da produção. Temos ali o Linho, que vai fazer umas coisas espetaculares. Desta vez não é nos copos transparentes, é numas canecas com umas, com umas palavras muito interessantes: lua, sol, amor e mar que é literalmente o que temos mais na madeira, amor, muito mar e muito sol também, e lua porque não há, há muito poucas nuvens durante a altura da primavera e do verão, e também às vezes no inverno, às vezes no inverno para ver uma nuvem complicado, mas já estou-me a estender. A minha convidada de hoje é conhecida por uh, Amy Curl, pastoral também, uh -huh. é a Catarina Miranda! Yeah! Uh -huh. um barulho! Uh -huh. <risos> Catarina, muito obrigado por, por, por estares aqui de, com, Obrigada, com, connosco, à, à conversa. Uh, a minha primeira pergunta, uh, aliás, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu, eu vou descrever um pouco a minha experiência de como foi descobrir o teu trabalho. Então, uh, a Andreia tinha-me dito que, sabes quem é que está aqui na Madeira? Nós tem, <risos> temos, que, temos que fazer mais um episódio de relampada, porque nós funcionamos através de semanas. E disse, ok, está bem, quem é? É Mikkel! eu, é Mikkel. Hum. Não conheço, não conheço, é pá, mas linda, linda, linda, tens que ir lá ver e não sei o quê. É me hum, ok, então, hoje de manhã, para fazer a minha pesquisa, é me na internet e não sei o quê, é pá, e tu fazes imensa coisa. E eu fiquei tão... É um bocado difícil de, de fazer o teu trabalho, e não tava tão E fiquei tão overwhelmed, mas no bom sentido, e fui surpreendido, isso foi uma coisa que já em outras entrevistas já disseste, que muitas das vezes usas o teu nome pessoal, Catarina Miranda, e não propriamente os teus nomes artísticos, hum. porque as pessoas surpreendem-se a descobrir o teu trabalho. À medida hum. que vão descobrindo, vão descobrindo, mas espera, é girl, e de repente a é pastoral, portanto, isto vai de encontrar a minha primeira pergunta: como é que descreves o mundo imaginário da Catarina Miranda? <risos> um... Ora, sim, desde que faço muita coisa, desde, desde mil eu tenho que te falar um bocadinho de trás para Claro que para sim, vamos a isso, uma retrospectiva, vamos sim, lá para, para se perceber porquê, uh, os meus pais são, são músicos também, uh, e, e também são artistas plásticos, uh, trabalham com, com visual e a minha mãe escrevia músicas para peças, teatro, então estive muito ligada a todas as áreas uh, artísticas, desde muito pequenina. Desde muito cedo, exatamente. Sim, e, e isso cultivou em mim, uma primeiro, desde já, uma, uma abertura para ser aquilo que eu quisesse. Ou seja, nunca houve aquela coisa de eu tenho que ser uma coisa. Porque que os meus pais também eram várias para. coisas. Okay. Sim, também Epá, fomos invadidos. Ah, não, não, não, não, não, eu quero a lua. Ah, é... ah pois é, exatamente. Ah, isso. É. Ah, a, gente ah, a, combinar, a gente tinha combinado Esco, que a lua é... e, e até fica melhor, vê. Eu quero a lua. Amarelo ah, deste aí. lado ah, e o azul Ah, Pois, olha, um brinde a nós. Um, um brinde. à cultura é e à arte hum. e, e, e aos teus projetos. Mas estavas a de... vamos beber, porque brindar sem beber é complicado. Uau. Epá, Lino, desculpa, bom. o que é que é isto? Hum. Isto é muito bom. Uau. A gente quer perceber o bueno, O que é que é isto? Explica-te! Explica, explica! Ou vai pôr a máscara? É assim, isto <risos> é um cocktail porque eu, que eu me identifico muito. Foi um cocktail que eu, eu entrei num concurso e hum. por acaso ganhei. Parabéns! o de parabéns! é um madeirinha cocktail. É feito toda à base de produto regional. Desde o rumo hum. o rumo branco, hum. Uh, o nosso limão galê que é parecido limão, para quem não, não sabe muito bem. E a nossa hortelã, com um o fresco, bom de beber, nem muito doce, nem amargo ali no sweet and sour. É muito agradável. Madeira represento. Sim, sim. Muito, bem, muito bem, Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Lino, eu bebi isto e fiquei menos uh, escuro e vou passar <risos> para o modo mais colorido. Portanto... Catarina, estavas a dizer que então tinhas a abertura para ser o, o, o, o que, que quisesses, quisesse porque ser. os teus pais também eram muito assim. Sim. Um, e um, sei lá, pronto, comecei comecei com música, no início foquei-me bastante em, em música. Uh, comecei a dar concertos com 15 anos. Uh, mas depois, como estava em Vila Real, já tínhamos falado um que aquele é um bocado na altura ainda era mais uma aldeia. Do que agora, uh, era muito complicado para mim, por exemplo, encontrar alguém que me fotografasse como eu. Uh, não é só fotografar, mas criar uma imagem visual à medida da, uh, que condizesse, condizesse, condizesse com a minha música, uhum. como eu gostaria. Então comecei a tirar as minhas próprias fotos e a criar a minha própria imagem pela necessidade de não haver mais ninguém uh, que eu conhecesse que pudesse fazer esse trabalho. Sentias-te isolada? Oh, oh sim. <risos> eu não sei se, se tu <risos> sentias como também. na madeira, porque as ilhas também te trazem um bocado... Uh, esse, esse aspecto do isolamento, mas o facto de Vila Real estar rodeado de montanhas uhum. é quase é uma ilha ao contrário. Pois, exatamente, <risos> literalmente. Sim, em vez sim, de sim. Às as montanhas, o que, o que e na altura não havia autoestrada e para ir ao Porto, por exemplo, demorava as três horas. Três horas para ir ao Porto, uau. Sim, tinha que subir uau. as montanhas e descer e era uma estrada muito complicada. Era tipo aqui quando não havia as vias expressas também yeah. para ir para o outro lado, da ilha era pois. complicado, demorava horas também. portanto yeah. eu imagino só. Yeah, sim, e, e portanto esse isolamento também inspirou-me muito, porque fez com que eu criasse esse tal universo muito, uhum. muito particular, Hum, lá está, como a, como a vocês é o mar que vos inspira, a mim era as montanhas uhum. e a vocês uhum. também têm montanhas também temos montanha, lado, mas sem tudo. A gente, desde que a gente não tenha também um olho para cada lado, senão isso significaria que seríamos estróbicos mas, <risos> mas sim ou, ou, ou estamos virados muito sim. para o mar ou mais para a montanha sim, e tu de sim, facto sim, olhavas sim. para todo o lado e era só um montanha sim, é, é 360 e, e há aquela coisa da saudade por exemplo, eu, eu ia tinha muitos amigos no Algarve, por por exemplo ou em Lisboa e, e no porto também e sentia sempre aquela coisa de estar muito longe das pessoas certo. que eu gostava e aí yeah, e se inspirou muito a escrever uh, nesse sentido mais nostálgico que é, a minha, que, é que é o que é o universo mas muito também um, basei muito na natureza as minhas letras são muito viradas para isso um, Yeah. <risos> acho, acho que podes continuar, senão eu vou responder tudo. E ainda é estamos aqui a conversar, portanto, a Relâmpada é mesmo isso, é uma okay. conversa. Claro que, há, claro que há aqui umas perguntas para dar continuidade uhum. à conversa, mas uh, eu achei muito interessante uh, o facto de tu estares rodeada de, de, de, de, de montanhas durante, uhum. durante uh, o início da tua vida, não é? Uhum. Uh, a tua adolescência, o início da adolescência também. Uhum. Mas tu começaste, uh, e posso citar, uh, Começaste a fazer música aos 15 anos, na cave do teu pai, uhum. ou seja, rodeada de paredes, uh, <risos> e, e, no Windows 98 e um Logic Audio, em 2005. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Portanto, porquê a cave do teu pai? Porque literalmente era onde estava o computador, ou... ou porque, porque os meus pais... Aquele ambiente também era em que o também fazia parte... Não, a cave era um estúdio. A cave ah, uh, era isolada. meu faz sentido. Okay. Meu pai é arquiteto, meu pai arquiteto e, uh, e quando o meu avô morreu, deixou uma, um terreno. Uh, e então o meu pai construiu a nossa casa nesse terreno e fez um, uma cave para ser um estúdio. E como eles também tocavam, o uh, meu pai também usufruía daquele espaço e eu fui começando a, a esgueirar-me ao computador e começar a produzir uh, nessa altura. Foi, Uau, muito assim, fixe. No, Windows, fixe. 98, no yeah. Windows 98, não No Windows 98. E lógico que é assim, mas só Ilógico, que agora não existe para, Windows, só existe para, para Mac. É então, assim uma coisa muito arcaica na altura, com aqueles microfones mesmo horríveis e... Por exemplo, eu ainda hoje tenho um tic, porque eu nunca tive pop-up, okay. aquela cena que, que, que protege dos pés, uhum. e ainda tenho um tic de fazer p... De, em vez de p, fazer p, porque, porque, porque eu não tinha, então eu tinha que emular o, o, o pop-up dentro da minha boca e pronto, é, assim, oh, que giro, é uma depois coisa, mais tarde descobrir que podia fazer que com a meia depois podia fazer com a meia <risos> porquê por, por que eu não me lembrei disso antes literalmente ias descobrindo e ias aprendendo não é? Sim, portanto sim, sim. tu estavas a aprender enquanto fazias sim, ou seja, sim. tu fazias autodidata. imensa coisa autodidata yeah. mesmo, eu, yeah. eu admiro isso bastante mas bastante <risos> mesmo okay. e eu queria também pegar nisso que é o que é que tu achas da discussão que existe muitas das vezes, das vezes aí na internet, diz que tu não podes fazer tudo, tens que te ficar numa coisa se queres especialista portanto aqui uhum. a, a, o problema do generalismo contra uhum. o especialismo uhum. tu consideras-te uma pessoa generalista <risos> e isso tem resultado para ti até agora é, se, se houver realmente essa disputa de és uma coisa ou outra mas por exemplo acho que acho que os dois polos servem para para, para coisas uh, tanto específicas como gerais lá está porque uh, por exemplo se tu quiseres alguém que seja muito bom em alguma coisa isso foi uma cena que, olha, no outro dia estava, há, há uns tempos atrás, estava uh, na minha fase de pintura, porque eu tenho fases, eu vou, tipo, há um mês em que eu estou mais na pintura, outro mês estou mais na... na... Desculpa te interromper, mas... Uh... Tu és uma artista com um A grande porque, de facto, tu desenhas, tu cantas, tu fotografas, instrumentalizas, produzes e ainda realizas os teus videoclipes e fazes hum. vídeos em VR hum. também, hum. que é uma coisa que estás... não sei se estás a começar ou se estás mais focado agora, pelo menos hum. no teu website vi que era uma coisa que tinhas... estavas a dizer que era uma coisa nova. Hum. Passar estes mundos que tu crias em VR, por exemplo, hum. De, de dentro para fora como é que é toda essa experiência como, porque muitas das vezes perguntar a um artista como é que tu fazes coisas X ou como é que vem-te a inspiração a inspiração é uma coisa muito, muito, hum. muito vaga hum. afinal o que é que é inspiração, não é hum. de ti vem sempre de um, de um lado nostálgico, a inspiração vem sempre da Vila Real a inspiração para mim vem da necessidade sobretudo, por exemplo o meu trabalho de VR foi quando a pandemia... Uh, eu já tinha já tinha começado a fazer esse trabalho, já há uns anos atrás, mas quando a pandemia uh, se sentiu e, e o facto de eu ter que ficar uhum. isolada, uhum. Uh, mandou uh, obrigou-me a estar mais presente nesse nesse campo, de tentar construir uh, mundos. Por exemplo, um, o último trabalho de VR que eu fiz foi, uhum. foi foi transportar uma tela, uma pintura de uma paisagem para dentro de... de em 3D, ou wow. seja, pintar uh, a tela em 3 dimensões e foi um trabalho muito, muito engraçado, mas é uma necessidade lá está, porque uh, eu, acho, eu acho que a tecnologia, como toda a gente pode concordar, é uma das coisas que mais está a evoluir claro, hoje em sim. dia com a pandemia uhum. toda a gente está a tornar noma, uh, uh, sim, móvel uh, com a internet a gente pode trabalhar onde quiser e, e, e eu acho que os óculos VR por exemplo, eu tenho os óculos que são, pronto, que são são, são até grandes, se fosse o meu grande. E eu olho para aquilo e acho que aquilo é arcaico. Acho que daqui a uns anos vamos olhar para aquilo como um Nokia 32 destas. Tá pois, exatamente. É será é um implante qualquer, Exato, ou, numa lente. Yeah, hum. yeah, yeah, yeah. Ou holograma, está -a, a ver? Por não sim, exatamente. Posso tanta coisa. Acho que, acho que este é mesmo o início de uma, de, uma, de uma coisa, de algo interessante. Mas, por exemplo, vindo aqui para a Madeira, eu não teria -a, a pensar... Será que eu tenho vontade de outra vez de pôr os óculos e criar VR? Não. <risos> Porque é estás na Madeira, não é? E são para boas tens paisagens. Eu um Quero pintar. Por exemplo, agora quero pintar, quero escrever música... Sim, quero... estavas a dizer que tens fases. Uhum. E agora tu achas que a fase que aí vem é a mesma da pintura? Que estás aqui Ainda na Ainda hoje estive a ver telas, antes de vir para aqui. Ok. Estive a, a ver telas. Um, sim, tinha... É, é, depende. Lá está, eu não te consigo explicar. Vem, vem por ondas. Não, não é, é como uma boa trip. Em vez de uma trip, é uma boa trip. Uma boa trip. Gosto uma boa muito trip. disso. Venho Gosto de assim ir por disso. ondas. <risos> <risos> Olha, agora estás me fazer aquilo. Mas o que estavas a fazer há um bocado? Um, uhum. eu tenho essa discussão muitas vezes com amigos meus porque Sim. Esta esta cena de ser especialista vem da nossa, vem da geração anterior, de ser de ser muito bom terás um curso e, e focaste numa coisa, e seres muito bom a fazeres aquilo. E eu ia -te dizer que uma vez quando estava a, a um, fui pesquisar fui, fui ao YouTube e pesquisei como vi um vídeo que era tipo como ser um, um bom um bom uh, pintor uhum. e era um gajo a falar da experiência dele e ele disse uma cena muito interessante ele disse para seres um bom pintor tens que não pintar durante algum tempo. Imagina, se tu gostas de pintar caras, deixa de pintar caras. Começa a pintar outra coisa. Uhum. Porque o que ele quis dizer, e eu concordo, é que tu para seres bom uh, entrevistada, por exemplo, se calhar tens de ir fazer obras, estás a entender, ou... Tô, tô... Fazer uma coisa qualquer oposta Dicente... à que... Exato, Exato para teres um leque, lá está para abrir o teu, a tua awareness, para abrir a tua mentalidade. Uh, e quando vais fazer aquilo específico traz a influência, a inspiração lá está e tudo aquilo que vem atrás de, de sair fo de fora de conforto ou seja, para ser artista hum. em resumo, para ser quiseres. artista tens que viver também é exacto, isso, viver, viver, vivência. viver, é como um psicólogo por exemplo, os psicólogos uhum sei lá, tenho 25 anos, tiram um curso e têm e um, uma paciente que, sei lá, que, que, está, que está a passar por um trauma muito, muito pesado, a morte de um filho, por exemplo. Eles hum. nunca experienciaram isso. É muito difícil chegar ser um bom psicólogo nessa, nessa fase. Eles têm que viver... Claro, exatamente, um exatamente. também um bocado assim, tem que... É, é, eu, eu, Lá está, por exemplo, eu nunca fui uh, famosa uh, desde, desde que comecei a tocar, uh, tive, tive alguns picos de, de, de sucessos, uh -huh. mas para mim isso é o que, é o que eu sempre quis, porque um, um artista tem que ter bagagem, tem que experienciar, tem que errar, errar, errar, errar, errar, errar e a única forma de, de seres realmente bom ou... Ou, ou, ou, ou te estás à altura daquilo de, de que faz ou daquilo que queres, que queres mostrar uhum. é, é, é, é trazeres essa bagagem toda de, de todas as emoções que viveste para conseguires ter empatia com, com o público e, e com as canções que escreves também. Claro, claro. Dirias que és muito intuitiva? Sim. A, a coisa Mas, vem é, naturalmente. Sim, vem, vem. Mas é. também planeias muita coisa, não é? Hum. Uh, Como é que dirias que é o teu processo criativo, por exemplo? Hum... Ora, sei lá, essa é uma boa pergunta porque normalmente eu, eu, eu própria nem, nem me pergunto essas coisas e isso é muito mau. É por isso que está cá os anfitriões e... Psicólogo, <risos> entretanto. Por que não, porque não? Eu gosto de falar de, com pessoas, é mais isso. Exato, não, não mas é muito importante isto porque, porque... Olha, por exemplo, quando eu fui para a Dinamarca, eles na Dinamarca planeiam tudo. Ok. Eles têm nomes, eles têm números de semanas. Tipo, na é semana sério. 28, vamos estar juntos, não sei o quê. E às vezes tem que dar um A semana 28? <risos> Não é, olha para a semana, ou daqui a duas semanas a gente faz... Não, não na é semana aqui, 27, aqui, sim. nós vamos ali... Não é como aqui, és dizer, olha, onde estás? Olha, estou aqui embaixo, olha, não sei, queres ver que o café? Vamos! São muito racionais, ah, portanto. Sim, muito planeiam tudo, e eu nunca planeei, e eu passei um bocado mal, porque eu nunca planeava, e o pessoal planeava tudo, e eu ficava ali nas, na, nas águas de bacalhau, o que é que se está a passar? E então, comecei a planear a semana. Agora que tenho um bebê também, tem que ser. Eu acho que é, é, é bom. É preciso planear, sim. Eu, eu é, acho é que, que é, é bom planear um bocadinho. Uh, pronto, neste dia eu tenho a tarde, tarde livre, uh, neste dia posso ter amanhã livre, etc, etc. Mas em relação ao trabalho, uh, a planear, por exemplo, álbuns, um, depende, por exemplo, acabas um processo, O processo criativo nunca tem planos. É, é, é quando, é quando te apetecer, é quando a inspiração vier, uhum, não podes planear uhum. a inspiração. É muito... Quando planeias... O Frank Zappa planeava a inspiração, o Frank Zappa tinha sim, horários sim, sim, sim, sim. para ir para o estúdio, que é uma cena que é para mim afora. Há quem consiga fazer isso, eu não consigo. Uh, para mim a inspiração vem, lá está, por necessidade ou porque vivencia outras coisas. E depois quando tenho a amálgama da, das criações feitas... Uh, a partir daí já consigo planear, pronto, agora preciso de um estúdio, agora preciso de, de, de planear quando é que vou, vou lançar o álbum, porque, porque depois não sou só eu, são outras pessoas que vão ajudar-me claro. a que o projeto se realize e, portanto, precisam de datas. Claro que sim. Mas eu, por mim... Mas é, eu... Eu, acho, eu acho isso interessante, eu revejo-me um, um pouco nisso também, um, revejo-me muito nisso que é, é mais a, a questão de, tens qualquer coisa cá dentro e tu tens que soltar. Não é? E pode ser em qualquer hora, qualquer dia, em qualquer sítio, portanto, tu, uh, tu tens alguma espécie de sítio onde tu planeias, uh, não é planeias, mas escreves as coisas, tu tens um jornal contigo, tu tens um, um caderno para apontar não. ideias ou não, ou aquilo é vai-te ficando na mente o tempo inteiro até poderes, uh, não digo vomitar, mas... Deixar cá para fora. Não, olha, muitas vezes, por exemplo, um, tenho uma ideia e vou, vou ao, ao Ableton, que é um programa de gravação, uhum. e gravo. E depois, um, sei lá, não acaba a música. Uh, e depois passado um mês, volto a abrir o projeto uhum. e, e gosto do que fiz e continuo. E vês Pronto, com ouves contra os yeah, ouvidos, yeah, isso é uma cena fixe. Mas, mas quando era mais nova, eu acabava as músicas no dia, fazia as músicas, tinhas no que dia, acabar e naquele ac... dia porque eu... <risos> tinha uma cena muito uh, obcecada de, de acabar as coisas na altura. E não descansavas enquanto aquilo não tivesse era. como tu querias? Era, era engraçado. Agora já não, agora já tenho mais, já estou mais em paz com isso e vou fazendo. Também não tenho muita pressa. Agora lancei o um álbum há, há um ano. Há dois anos, aliás, era, era para fazer a promoção no ano anterior, mas com a pandemia isso não se concretizou. Claro. Uh, portanto, estou um bocado a... agora... Pronto, eu não preciso fazer um álbum já, porque demorei quatro anos a fazer o anterior, portanto, eu vou deixar que, que as a, coisas aconteçam. Ano sabático, dirias? <risos> ano sabático! <risos> mesmo, mesmo, foi mesmo. Bem, vamos passar a um joguinho. É verdade, nós fazemos joguinhos aqui okay. na colampada. Sim. E queremos fazer o um joguinho chamado Taça Tiptana dos Assuntos. E o que é que ela a taça dos assuntos? Epá, eu tenho que fazer aqui o... Ui. Eu tenho que fazer aqui o ritual. Olha, o, o Uau. Deixou, o já o preparativo. já deixou o ah, preparativo. É tão bom. Então o que é que é? A diput... ah. Vamos anunciar isto como deve ser. se dos assuntos. taça tibetana dos Santos, é como podes ver uma taça tibetana mas com papéis aqui dentro okay. e cada papel tem uma temática. Uhum. Portanto, eu vou-te dizer para, tirares um papel e dependendo da temática que aparecer, faça-te uma pergunta relacionada com esse tema. Vamos okay. lá ver. Em primeira mão, vamos ver o que é que vai ser. <risos> Drum roll. Futuro. Uh, futuro. <risos> futuro. E agora eu posso usar 5, é 10, 15, talento. 20, 25 anos. Portanto, como é que. Como é que o que é que gostavas de conquistar daqui a 10 anos? É uma pergunta daquelas complicadas de responder. Mas Principalmente para mim que eu não planeei, portanto, é <risos> sei lá. Exatamente. Um, mas, mas por acaso, desde que fui mãe, acho que tenho um bocadinho mais a noção de que pronto, tenho que, sei lá, tenho que ter a minha casa. Gostava, gostava de ter. Gostava de comprar uma casa. Comprar uma casa? Hum. Que é? Bom objetivo. É um bom muito objetivo. Ah, é um bom investimento. Um bom investimento. <risos> Literalmente um acho bom investimento. Não é muito bem, muito oh, bem. Bitcoins ou ou ouro, opá. Oh, comprar uma casa. <risos> comprar acho uma que... casa. Mas se investires em Bitcoin, talvez consigas comprar uma casa mais cedo. É verdade, nós não te dissemos, mas a cada pergunta, basta ter que beber um shot. O quê? <risos> Só para tornar as coisas ainda mais... Já percebeste a relampada? Eu tenho, eu tenho, rel... eu tenho já percebeste a relampada? Tenho, tenho a relampada de vida. Ah, a relampada. <risos> não, não te mas para que o Linho faz umas por aí, coisas tu... muito docinhas. é que não bebes comigo? Ah, é boa, boa, porque boa, eu tenho boa. outro joguinho. Ah, Vamos fazer okay, okay. E esse joguinho sim já envolve que se acertares na resposta correta. Okay. Bem, mas, faça favor. Ok. À relampada. Oh, oh, oh, oh. Olé, olé. olé, olé! Olé, olé! Muito bem. Ah, mas está bom. Mesmo é. a volta de Vil e é. Eu já vi a um shot há um tempo. <risos> <risos> Meu Deus! É muito hum. bem. Bom? Só mais um. É muito engraçado. Mais um. Vamos lá ver o que é que vai sair. E agora, vamos ver... Hobbies. Hobbies! pá tu fazes muita coisa relacionada <risos> com a arte. Mas tens assim um hobby que cai fora daquilo que fazes e daquilo que mostras. Que podes revelar aqui em primeira mão para o relampado e para a nossa audiência. O que é que a Catarina Miranda gosta de fazer? Hum. Para além de criar, claro. Sei lá... Eu... Será que. Porque tudo aquilo que eu faço é um bocado hobby, não é? Tipo, é a maneira de viver. Um... <risos> gosto dessa maneira de viver, eu faço. <risos> gosto muito. Uh... Eu, acho, eu acho que, por exemplo, tirar fotos uh, aos meus amigos é, é, pode ser o meu hobby. Yeah. Ok, portanto, uma festa, mesmo, mesmo um convívio. Mesmo, sim, ah, ok, fazer festas. Fazer festas, eu adoro. Muito bom hobby. Adoro ser anfitriã. Ok, boa Você. sera, muito fixe. Fazer Você. festas, que apesar em de pandemia é muito complicado <risos> fazer festas, não é? Imagina imaginaste a grande festa que ela vai montar quando isto acabar? Quando isto acabar, oh, yes. ui. Mas ui. Oh, yes. ui, Mas é. que festa! Já te imaginava? Vai ser na casa dela, a casa, Exato. Nova. De ah. de ah. casa nova. Casa <risos> nova, na Madeira. Na uh -huh. Madeira, uh -huh. ok. os amigos todos vêm para a Madeira para ter a festa. Das uh, das muito anos 20, é, agora, agora sonho. Muito fixe, e claro, Olha, com fotografias tiradas por claro. ti. Sim, <risos> é, isso. é isso. Estou a descobrir cenas sobre mim próprio. Uau, isto é tão fixe. É tão fixe. <risos> Podes colocar os papéis aqui. Sim. E, é epá, não sei se queres mais um shot, mas eu acho que guardaria aqueles shots para a próxima, Sim, o nosso é próximo melhor. joguinho. É mas uh, foi a uh, Taça Tiptana dos Assuntos. Yeah, yeah. <risos> Falamos do futuro e falamos de festas. É... Que é muito preciso. É verdade, ter... é verdade, é verdade. Uma festa é, é algo que, para mim, enche-me o peito de coração para duas semanas. É assim, dá fuel, não sei como é que é. Explicar. É o high, não é? Ah, vá. Aquela cena de, de estarmos com pessoas a vibrar, a música, não é? A boa disposição, troca de sorrisos, dançar, dançar. E é uma dançar. coisa tão. Tenho tantas saudades de dançar. Esse é outro hobby que eu tenho, danço Lindy Hop. Já me tinha esquecido também que pode ser um hobby. Desculpa a minha ignorância, mas. Lindy Hop é tipo música dos anos 50, 60. Ok. Swing. Ah, ok. Muito fixe. Ok, ok. Bem, bem afinal, afinal. Com, com os uh... sapatinhos a condizer também. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. A é M. é uma pessoa multi, mesmo, mesmo multifacetada. Portanto, Vila Real, uh -huh. não é? Traz os montes. Uh -huh. Traz os montes. E foste, entretanto, mudaste-te para o Porto, uh -huh. não é? Necessidade de mais cultura, é isso? Uh -huh. Mas antes estive em Aveiro seis anos. Ah, tiveste em Aveiro. Uh -huh. Ok. Uh -huh. E porquê a mudança de Aveiro para o Porto? Era mais para estados mais central oh, de tudo? Quando, sim, quando eu mudei-me da Aveiro para o Porto, a Aveiro estava quase a morrer em termos de cultura. Foi um foi os okay. uns, uns, uns últimos anos em que eu estive lá estava mesmo muito em baixo em termos de. de, de, de... Lá está a festas. Pois, <risos> não havia exato. Nada. Não havia, não havia nada. <risos> não, mas era, era, era a ria da Aveira e pronto. É, e era em aquilo, termos culturais muito estava pacato. muito fraquinho. Agora está melhor, mas agora, agora já não. Mas que também não estava em nenhum lado, <risos> portanto. Então foste mesmo para o Porto sim. e o Porto marcou-te de tal forma que um hum. dos teus álbuns é O Porto, certo? É o último, é o último álbum, o sim. Último álbum. É dedicado ao Porto. Uh, estive lá, vivi lá 4 anos, cerca de 4 anos, antes de mudar para a Dinamarca. Uhum. E foi assim, acho que foi, foi assim dos melhores anos da minha vida até hoje. Foi no Porto. Fui no Porto. E depois mudaste-te para a Dinamarca? Sim. E porquê? a Dinamarca? Não sei, eu, eu olho para a tua, para a tua arte <risos> e para os teus mundos, muito é, é alguma coisa muito escandinava, escandinava, não é? Lá para cima, quando a primavera chega, não é? Midsummer, uma coisa assim, hum. por muito essa é a minha perspectiva. Hum, é Veio daí a, a, a, a vontade de querer mudar-te para um país uh, desse, desse tipo, escandinavo. Não, a minha necessidade de mudar foi porque eu estava demasiado confortável no Porto. Ok. Demasiado Procura os novos desafios, é isso. Demasiadas Constantemente. Demasiadas ah, portanto, é falta de festas em Aveiro e muitas festas no Porto. Sim, não, e porque não conseguia acabar o álbum, porque. Ok, um, ok. Ou seja, nós nós estávamos. É, foi muito interessante porque eu, eu basicamente uh, encontrei a minha comunidade a minha família uhum. de amigos uh, apesar de também ter família no Porto um, e o Porto é um bocado uma aldeia, apesar de ser uma cidade, essa, uh, tudo está muito perto, uh, vivíamos todos perto uns dos outros, estávamos sempre a, a trocar de casa. Uhum. E, e, e então não tinhas uh, não te conseguias concentrar porque literalmente acabar, todos os dias está, está, alguma coisa estava alguma a acontecer? Alguma coisa estava a acontecer. Ou alguém estava a alguém querer falar lá, contigo. Ou eu, ou, eu, ou eu saía, íamos ver o Porto Sol. Um, e então eu gostava mesmo de não conhecer ninguém, sabes? De uhum. me aprisionar, <risos> estar num sítio frio e desconfortável, mas que, que dentro de casa estivesse bem. E na Dinamarca realmente uh, depois conheci uh, um coletivo, que foi para onde eu, onde eu mudei principal, uh, na, na primeira fase, que é um coletivo, era um coletivo artístico, uhum. em que vivíamos com cinco pessoas, todas elas artistas. Uh, um, guitarristas, um, havia um, um rapaz que fazia documentários uh, de, de diversas partes do mundo e, e, e no meu quarto fechava as portas, estava quentinha, uma residência lá artística, frente... portanto, foste para não, lá... não, é uma residência artística, é mesmo uma casa. É mesmo uma casa. Okay. uma casa tipo mesmo grande, com dois pisos, okay. uh, em que toda a gente estava a trabalhar na sua arte, mas, mas a viver o tempo inteiro, sim. E foi, foi muito giro essa, essa fase. Foi muito, muito e, engraçado. E depois de te mudares para o lado, quanto tempo demoraste a terminar o álbum que tanto querias terminar foi, e nunca foi consegui rápido. Foi muito Completamente rápido. rápido. Yeah. Foi tipo quatro meses e acabei. Portanto, internet joiada, certamente. <risos> não. Também... não. <risos> é porque a internet não. também distrai um bocado, não? não eu mas, acho que é. Sim, mas eu tenho uma relação fixe com a internet, não, não me, não me deixes consumir. não, não faço Sabe, Sabias que eu só descobri o feed? do um Instagram ou de um Facebook há dois anos. Eu não sabia que existia. Pensava que era só o teu perfil. Vê lá. Yeah. Ok. Muito o bom, que, o que muito foi bom. bom. O que foi bom, exatamente, porque as redes sociais porque, por que são. O pessoal fica tão. Qual, qual é a cena do Facebook? Porque, tipo, qual é a piada de estás a ver o teu próprio perfil? Não é sério? Sim, é só o perfil <risos> e o pessoal fala uns com os outros e não depois, sei o que. De repente, portanto... já não sei, cliquei outra cena e eu. Oh, ah, isto é isso. Ok, ok, ok. Eu depois descobri, boa, boa. Mas, mas nunca me. Sabe, nunca me viciei de estar a fazer cena. Nunca foste digamos. escrava das redes sociais. Hum, Tanto. Lá está, pronto. podia Posso ter sido, sei lá, uma vez, quando não, não tinha nada para fazer, mas nunca... Quando estou a trabalhar, ponho o telemóvel em silêncio ao lado e... O meu computador não tem, não tem pois Consegues focar hum, facilmente. Sim, até porque quando estou a gravar ou estou a produzir, estou mesmo dentro da minha cena e é a melhor coisa do mundo. Muito fixe, <risos> muito fixe mesmo. Um, Pronto, uh, lá na Dinamarca conheceste o teu atual companheiro, certo? Sim. E tiveste uh, um filho. Sim. Uh, e de repente uh, Covid, não é? Uhum. E a coisa começou a ficar um bocadinho complicada para lá uhum. e estás cá. Aterraste na Madeira, não é? Olha, sabes e quando... porquê a Madeira? <risos> mas deixa-me explicar-te uma coisa. Quando estava no Porto e eu, eu queria acabar o álbum, mas também queria des estar desconfortável. Era uma cena do género, lá está como tu tua a dizer... De, de sair fora da zona de conforto. Uhum. Eu queria sair fora da zona de conforto, mas nunca imaginei que fosse tão, tão complicado, sabes? Foi mesmo para o oposto, porque foi para um país que é totalmente diferente de Portugal, que é frio e é. sei lá, as pessoas são diferentes, planeiam, têm nomes de semanas e depois. <risos> sabe, nomes de semanas, o e, e depois a pandemia, está grávida, tudo isso foi, foi assim, um, uh, perder a torre ou seja, vim para tocar o álbum não pude tocar o álbum foram, foram montes de, de, de, de incidências muito muito graves na minha vida foi assim foi, estes dois últimos anos foram muito muito intensos e agora chegando à madeira eu estava a dizer a, a vocês há bocado que eu ontem estava a olhar para o pôr do sol e vinha mais lágrimas aos olhos porque, sabes como é que eu me sentia? sentia-me um bebé depois de um dia longo sem a mãe, sabes? e que de repente, no fim, abraça Sentia mesmo tipo, ah, estou salva, finalmente, sabes? Senti muito isso, senti muito falta da natureza, de ver mar e Porto Sol, bom tempo, senti mesmo muito, muita falta. Eu estou mesmo agradecida de estar aqui, estou mesmo, estou mesmo no paraíso. Uau, isso é tão, é nós, feira, nós, para nós, Madeira, <risos> é pá, não sei, eu, eu, eu tenho isto, eu acho que todos nós temos madeirenses, nós sentimos um, nós sabemos o que é. Que o que é que temos cá? Uhum. Eu acho que também só se sabe mais quando se sai da ilha. É, uma coisa, uhum. é um provérbio daqui, que é tu só conheces verdadeiramente a ilha quando sai dela. Sim. Uh, mas apesar de tudo... Há pessoas que sabem que isto, que isto é especial e, e estar uma pessoa, portanto, que não nasceu na Madeira, vir para cá e estar a dizer isso, para nós, enche-nos muito o coração. Hum. E, <risos> Catarina, muito bem-vinda à Madeira, muito bem-vinda à Madeira a e mirada. nós vamos te acolher esperemos que façamos coisas muito fixes aqui uh, em conjunto e, e tudo mais. Portanto, hum. é isso mesmo. Já estamos a fazer. Já estamos a fazer, <risos> rapaz, já estamos aqui já estamos na relampada, uff é isso? E foi assim de dia para o outro. De certo modo, já começamos, é verdade, é verdade. Hum. É, claro que, não sei se, como vinhas para um, um em contexto de entrevista, o podcast e tudo mais, que nós íamos falar, portanto, da tua passagem no Festival da Canção. Hum. Até agora não falamos, porque de facto na Relampada nós gostamos sempre de explorar o que está à volta, hum. mas tu hum. participaste no Festival da Canção com a música Para Sorrir, Eu Não Preciso de Nada. E gostava de saber... Olá, agora, precisa precisa, agora, agora precisas da madeira. Agora é precisas da madeira, é verdade. Como é que foi, só mesmo para, para, para terminar, antes de irmos para o nosso joguinho... Mais é uh, shot. Shot. Ou seja, mais shot. Como é que, como é que Como é que foi toda essa experiência? Portanto, hum. estavas no Porto na altura, era hum. isso? Hum. Durante, durante esta época, tu foste para o Festival da Canção, que é só provavelmente um dos maiores, ou o maior, programa de, de, dedicado à música que existe em Portugal, yeah. acho que estou certo, uhum. um, como é que lidaste com toda essa exposição assim repentina, não é? Yeah, foi uma experiência muito forte. Um, eu, lidei, eu lidei com o Festival da Canção um bocado como uma residência artística, porque uhum. na verdade foi muito isso, toda a gente estava lá, mesmo o pessoal que trabalha na... Uh, os técnicos e o pessoal que trabalha dentro da produção são tão simpáticos que eu senti mesmo que estava em casa. Eu até brincava com a minha canção, tipo nos ensaios, punha o pessoal a rir, trocava as letras e andava para lá a dançar. Um, todo, todos os músicos que estavam lá estavam na mesma vibe, estava tudo em sintonia. Acho que ninguém estava para competir. Um, mas quando, quando. Aliás, para já eu não estava a contar passar a primeira fase. Uh, sei lá, eu, não, eu nunca ganhei nada na minha vida tipo, em, em termos de competição, nunca, eu nunca fui feita para ganhar uh, competições, não sei porquê, eu não tenho a cena de competir, não tenho, sou, sou, sou, sou péssima. É mais de pá, se eu participar já, já, já tenho o Sim, dia ganho, já tenho exato. a semana ganha ganho. Já, já ganhas, já é uma Não conquista. Não tenho a cena competitiva que, sei lá, tenho amigas minhas que, ou amigos, que, lá, que vão, jogam comigo um jogo e estão ali, tipo, para ganhar, e eu só me rio, estás a Tu só queres estar ali e a E acho perder, estou, tipo, na boa, e mesmo, olha, outro óbvio é xadrez, uma das cenas que, para mim, xadrez. se eu perder, eu fico mesmo chateada. Ui. Ui. Isso é a única cena que eu estou mesmo para competir. Viste a série da Netflix? Claro. claro. Claro. É um e por acaso comecei a aprendizadeiras por causa desse. A eu sério? Sei. Sim. Ah, <risos> <difícil. risos> depois resultado. Mas, Mas sim, continua. E, uhum. e depois, uh, quando cheguei à última fase, àquela, ao pavilhão de multíduos de Guimarães, uh, nos ensaios estava lá eu a curtir e a dançar. Não, não, de repente chega à noite <risos> aquela gente toda e... Ah, e o que aconteceu? Uh, quando está a dar no, no placar o, o Júlio Rezende a apresentar-me eu Estava toda a gente a olhar para o ecrã, tava, uhum. e eu pensava que estava toda a gente a olhar para o ecrã e eu estava, tipo, cá em baixo, ou seja, no palco, mas em baixo do ecrã uhum. e estava a aquecer e, tipo, dei-me a pirueta e, quando dou uma pirueta, o sal todo, <tos> Oh, afinal, estavam a olhar para ti. Yeah. <risos> — Já! E eu... Fiquei mesmo toda arrepiada e eu, e, oh, e de repente tornou-se real. E eu não estou, nunca fui, eu nunca estive habituada a tanta atenção, entende? porque nunca toquei para tanta gente, nunca cantei para tanta gente e, fui, e estava muito nervosa, porque lá está, eu, eu canto para, para, para um teatro, para sei lá, adoro estar com, com o público frente a frente, ararara. Mas um estádio, não estádio, mas é um pavilhão enorme, cheio de pessoas. tens noção de quantas pessoas aqui eram? Não tenho noção, por acaso, mas eram muitas. E de repente, a meio do refrão, de feitas as cenas também, muito fora, que o refrão tem uma nota muito alta, e Nesse, nessa nota, o pessoal bate palmas, que é uma cena que eu também nunca tinha experienciado na vida, que é o pessoal bater palmas a meio da música. Ou seja, oh yeah, e de repente, de, repente, de, repente, de repente ficar toda, toda arrepiada, afinei, arrepiada, arrepiada, arrepiada. Eu, eu sei fora do tom, porque eu vou dizer. Tipo, foi muito fora e depois, tipo, opa, não sei se devia dizer isto, mas depois no backstage o pessoal tava, trouxe álcool e eu estava, sei lá, dá-me dá qualquer coisa porque eu já não sei o que é que é de fazer. E depois veio a apresentadora, então, como é que está? Eu, o público, o público é incrível, não sei que Foi muito, muito fixe, foi muito fixe. Acho que foi das experiências mais fortes que eu hum, mais experienciei. Uau! Wow. Foi incrível! muito fixe! E depois foi engraçado porque, wow. lá está, eu não ganhei e fiquei empatada com a. Uh, com, com. Ai, desculpa! Com a, Cláudia. Uh, com a Cláudia. E depois na rua as pessoas vinham ter comigo, ah, porque eu devia ter ganho! Eu sei, e eu ficava tão triste. Tão tri, é, era um mix feelings porque é do género, eu não me importo não ter ganho, aliás, se calhar até foi bom porque eu não, não estou muito habituada a isto, não quero não quero esta atenção toda, quero fazer o meu trabalhinho à minha, à minha maneira, à minha velocidade e as pessoas estavam porque tristes te repens, porque de repente yes. <risos> sentes álcool este, <risos> é <risos> este, este é o segundo bom. programa de hoje. este é o segundo <risos> programa de hoje <risos> eu primeiro trava também envolvia trava trava shots trava e sentes a pressão <risos> exato teve que ser pausado, desculpa sentes a, sentes a... a, pressão. <risos> sentes a exato, pressão exato, exato ah bem depois também não estava pronto uh, estava com uma música que não era não era minha era de Julio Rezende, e eu queria focar-me mais na mais na minha música apesar de pronto claro que adoro participar com pessoas e, e ser convidada uh, mas realmente eu, eu queria sei lá não te sei explicar lá está como eu a começar eu nunca fui feita para ganhar uh, competições nem nem só o facto de depois de, de eu ter que competir mais uma vez com uma camada pessoal e ter pessoal a votar por exemplo Outra cena, eu nunca, isto foi outra, por isso é que eu, eu, eu achava que ninguém me iria olhar para mim, ou, ou que eu iria ficar empatada, porque eu nunca pus, uh, volta em mim, não sei o que, eu estava Nunca partilhavas nada do género, nada. ei, ei, ei, quero ganhar. Nada, eu pensava que ninguém conhecia, tipo, pronto, conheciam que, que a música por causa do Júlio Rezende, mas não... <coughs> Sei lá que nunca iria chegar a um ponto em que iria ficar empatada com a vencedora, entendes? Nunca, nunca pensei que fosse esse o caso. Então foi muito surpreendente. Estou na rua quando me diziam, ai, fiquei tão triste, não sei o que. Ah, não fico triste. Eu estou bem, eu adorei. Foi, foi demais, foi tipo o perfeito. Acho que foi perfeito. E foi uma experiência muito fixe. Pronto. Muito bem, vamos passar ao nosso joguinho final para terminarmos esta, este já, nosso episódio. Já, já. Epá, ela estava tá a pedir shots. Não, olha, shots. eu pegava acaso sou de shots, que eu fico... mas pronto, mas estes, estes são muito bons. Oh, pois estes é. São muito ah, pois bons. é. Ah, pois é. Portanto, este jogo chama-se A Tramas Ou Não A Tramas. A Tramas Ou Não A Tramas. E o que é que é o A Tramas Ou Não A Tramas? A Tramas é um regionalismo de cada ilha também e a Tramas é perceber. Uhum. A Trama. Tu a Tramas? Ah, então percebes, estás a perceber? É. Portanto, é. a tramas é. ou não a tramas é: eu dou-te uh, um regionalismo uhum. e dou-te três opções e tu tens que escolher a correta. Se okay. tu acertares, eu bebo. <risos> eu não, não vais pôr numa competição outra se vez. Se não, não acertares, não. tu bebes. Não, não. Okay? Mas isto implica férias, isto é uma grande festa. É verdade, eu tenho aqui quatro, temos ali três shots. Mas, mas eu faço mais um, faço mas mais, faz mais um. Mais eu, sim, um sim. Faz. Bem. Um, Portanto, vamos aprender todos aqui, até inclusive a nossa audiência, o que é que estes regionalismos uh, significam. Porque há aqui regionalismos muito raros, muito okay. das profundezas do vocabulário okay. Muito Interessante. Vai, vai, vai lá, vai lá. Ora bem, o primeiro regionalismo é chimeco. <risos> o que é um ximeco? Hey. Um ximeco pode ser uma pessoa pequena. Mas tem opções, boa. Tens as opções. Um okay. ximeco pode ser uma pessoa pequena. Um boneco feio, <risos> ou uma chaminé, um tipo de chaminé. Chimeco. O que é um chimeco? Então, é uma pessoa baixa? Uma pessoa pequena, uma, sim. Uma pessoa pequena? Um boneco feio, sim. ou um tipo de chaminé. Um chimeco. O que é que é um chimeco? Vou apostar na opção, opção C. Isto foi uma coisa que o Alex, uh, a lidar, uh, no som no som, uh, me ensinou. Um chimeco. Uma pessoa pequena, um boneco feio não. ou um tipo de chaminé? Ah, é tão difícil. Só a qualquer um delas. É difícil. chimeco eu... Primeira, A. Ah. chimeco uma pessoa pequena? Uhum. Hum. Resposta final? Sim. Traz lá o shot. Yeah, <risos> Acertaste. chimeco Ximeco. Tu querias que eu é uma pessoa tu pequena. Tu fez o shot. Não, não queria que tu acertasses, mas uh, muito bem. Não Ora bem. não, não para, para beberes mais, porque eu já bebi demais hoje. Relampada. Uh. Bom, muito bem. Muito bem, good start. Tanto uh, O que, que é Nogueiro? O que, que é Nogueiro? Pode ser uma coisa com muitos nós, um Nogueiro. Uh -huh. Pode ser uma pessoa residente do bairro da Nogueira. Que é, é, ali, é. Né? Tá rir, é, é ali para os lados do da camacha Ou um barco de pesca. O que é um Nogueiro? barco de pesca. Resposta final? Sim. Vais ter que beber, porque o Nogueiro é uma coisa com muito no, muitos nós. Ah! <risos> Mas temos um barco de pesca específico que chama-se Chavalha. Ok. Chavalha. Que por acaso curiosamente chamam Chavalha aos residentes de Câmara de Lobos. Hum. Porque usavam, eram muitos pescadores e usavam o tipo hum. Chavalha. Mas não, no Nogueiro é uma coisa com muitos nós, portanto. Relampada. Olá. Okay. Olá. É? É? Catarina gosta de festas. <risos> oh, pois é, é pois. Mas eu sou. Mas é eu festas. sou sempre para a fitria, ou seja, eu estou sempre mais ou menos sóbria. Ah, okay. Sim, exato, tens de controlar a situação, exato. alguém vomita, e tu é para Não, também hum. não, não, não são assim as festas, oh, não. É. São festas mais. Pulse, né? são, ah. são festas mais. Tabo de, <risos> de queijos, esse tipo de cena, assim. Bem, O que é. Paulifos? O quê? Paulifos. O que é Paulifos? Pode ser lenha. Paulifos? Pá, traz Paulifos. Traz Paulifos para é a gente fazer a Pode ser fósforos. Ou pode ser um conjunto de flautistas. Paulifos. <risos> O que é paulifos? Lanha, fósforos ou um conjunto de flautistas. Paulanhos. <risos> <risos> paulifos. Pau pau ah, paulifos. Palanhas. Paulifos pode ser lanha, fósforos não, lenha não ser ou conjunto, um conjunto de flautistas. Um conjunto de flautistas. Hum. Resposta em final? Ok. Paulifos é. Fósforos. E como é que é? Vocês bebem os dois? Não. Ela bebe porque ela não acertou. Paulifos é são fósforos, portanto não Por que é que são... Não é um conjunto de flautistas. Não é. Não okay. é. Mas podia ser lifos? Pau? Pau? pau, <risos> é, um pau. Mas não. pau -lifos. é pau? Paulifes? Paulifes é fósforos. Hum. Olé! relampado, <risos> Olé! <risos> Paulifos, mas que mas há coisas muito sérias. Normalmente é dividido por dois convidados. É dividido por dois convidados, mas não, estamos aqui one on one. Epá, <risos> para, ser, para ser fixe, agora hum. eu tinha que beber, não era? Mas vamos ver se a nossa convidada sabe o que é cramar. Ah. Ah. Cramar? Cramar. cremar, Com C. Okay. Ela sabe o que é cramar, ah, toda a gente é bem, sabe. Esta é a mais simples, isto é o regionalismo mais simples que eu já, já uh, disse aqui na, na Relampada. Cramar. Não vai ser. Pode ser escorregar no lodo. Ih, <risos> <E> que cramagem! <risos> pode ser nadar. Uhum. Ou pode ser lamentar alguma coisa. Cramar. Pode ser cramar. Pode ser cramar. Ou pode ser cramar. O que é cramar? parece uma segunda porque lembro-me crawl. Será que é? O que é que será? Cramar. Mais uma vez, vou, vou, ler, vou, ler, as, as vou ler as opções. Vou Cramar pode é esta, ser escorregar no lodo. Não, não, é escorregar no lodo. É C, é C, a resposta é C. Nadar. É lamentar. lamentar. Cramar. Ah, oh, estás a cramar. Pronto, traz lá o shot. Ah. Muito bem, muito bem. Esta teve muitas pistas. Não, Cremar. pode a que nossa. Engraçado. Um cramar. Como é que vocês dizem? Estás-te a cramar? Estás é a cramar muito. Estás a cramar muito? Estás a, a cramar muito. Ah, Homem, deixa de cramar. É mais desse claro. género. Mas de já não se usa muito, mas é, é muito específico. É, é uma coisa muito, muito específica. Uh, para nós terminarmos aqui a nossa relampada, por acaso tem algum regionalismo na zona atrás dos montes que gostasses de, de partilhar aqui? Hum. Já que relampada é um, cramar é outro. Já, já, e queremos, queremos aprender também de outras partes de sim, de, sim, lá, sim. de outras partes de, de Portugal. Sei lá, tens, tens uma expressão... Hum, não sei se já ouviste... É, é, ou seja, não é o regionalismo no sentido em que é uma palavra, mas é já ouviste falar da expressão para lá, para lá de... Hum, ai, como é que é? trás de, de, Não. Para lá de trás dos montes, não. Ai, vamos, olha... Vamos já, chegar lá. Vamos chegar lá. Espera aí. Vocês já me deram para de jovens. Para, para, de para, de para, os... para lá do Marão, mandam os que lá estão. Ah. Para Nossa. lá do Marão, mandam os que lá estão. Marão é um sítio? Marão é a montanha que separa o porto de Vila Real. Para lá do Marão, mandam os que lá estão. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Portanto, isso, o que é que significa? É que para Giro. lá de lá eles mandam colastão, o colastão é uma, o pessoal... Vem, não, não, o pessoal, colado, o pessoal vem de lá <risos> e vocês os acolhem lá. Parece que é isso, não é? Não, para não, lá é, do maranhão mandam porque, os colastão. Ah, porque é, uma, é, é pessoal muito de, de raça lá dentro. Hum. É pessoal muito, oh, não, não venhas para aqui... Oh. mandar não. Não é? sim e pronto, tipo e de, de, de género, eles falam, uh, nós falamos muito de. Eu, eu por acaso não, não tenho tanto esse sotaque porque uh, os meus pais nunca foram assim. Uh, mas, mas normalmente diz-se uh, os olhos, as orelhas, os, <risos> os ouvintes, olhos. Uh, oh, o que estás aí a falar? O que é que tu queres? Ah, sério, ah, mas por, que zero, que zero, mas, muito por fixe. acaso não estou a lembrar assim nada, assim de uma palavra. Mas, eu vou-me lembrando mais tarde e depois digo. Escreva okay. um comentário. Certo. <risos> Bem, muito obrigado. Obrigada, obrigado, Ariel. Amy Pastoral uh, Catarina. Obrigado, obrigada Catarina, por, por, estar, por, por teres aceito e estar aqui pela, comigo. Obrigado, Catarina, pelos shots e pela. Como é que isto se chama outra vez? Ele tinha Ai, um nome. Uh, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas. Madeirinha? Madeirinha? Madeirinha, Madeirinha, Madeirinha, verdade? Hum, Madeirinha. é verdade, Madeirinha. Parece, bom. parece muito que é Madeirinha, bom. sim, representa aqui a Madeira. Muito obrigado. Hum. E, pessoal, vamos fazer uma pergunta em mistério apenas para os nossos patronos, os nossos apoiantes do patreon.com.br Se quiserem ter acesso a esta pergunta em mistério, já sabem, patreon.com.br para mais informações. Muito obrigado novamente, já disse tantas vezes obrigado, e até a próxima relampada. Amy, o que é que te atrai nos sítios?